Opa, boas-vindas a esse exercício que vai te ajudar a liberar a ansiedade, a tensão, o medo sobre o que está acontecendo no mundo. Tem muita coisa acontecendo no mundo e, por causa da mídia, da internet e da rápida conexão que a gente tem com as outras pessoas através das redes sociais, podemos nos sentir muito estressados por situações, por problemas que estão acontecendo por perto. E também distante de nós, em outros países e até mesmo em outros continentes. Preocupar-se sobre tudo isso que está acontecendo aí fora, realmente não ajuda em nada. E está longe, mas muito longe de ser ou de trazer a solução que a gente está querendo. Isso também não nos ajuda e nem ao nosso corpo a sentir melhor. Muito pelo contrário. Todo estresse, medo, ansiedade só aumentam o nível de cortisol no nosso organismo. E o cortisol, que é também conhecido como o hormônio do estresse, coloca o nosso corpo, o nosso sistema todo em estado de alerta, diminuindo muito, muito mesmo a nossa imunidade. Então, isso acaba abrindo as portas para a gente receber todo tipo de doença bactérias, de vírus. E o exercício que eu quero te convidar a praticar comigo agora vai te ajudar a reduzir esses sentimentos de ansiedade, de medo, de tensão sobre o que está acontecendo no mundo afora ou aí perto de você e que está fora do teu controle. Isso vai te ajudar a relaxar o seu corpo e a encontrar clareza Sobre quais problemas estão mais próximos aí do seu coração agora. E também quais ações você pode tomar para se sentir melhor e assim para ajudar você mesmo e para ajudar o mundo inteiro. Então nós vamos liberar e vamos deixar sair toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa tensão. E ao invés de ficar carregando todo esse peso, quando você faz isso, você vai ganhar clareza a respeito desse lugar aí, da onde você pode fazer coisas positivas para fazer a diferença. Agora, eu quero que você se concentre no seu corpo. Eu quero que você verifique a intensidade desse medo, dessa ansiedade, desse pavor, dessa tensão, quando você pensa sobre tudo que está acontecendo no mundo aí fora agora. Numa escala de 0 a 10, dá uma nota para a intensidade disso aí que está te perturbando. 0 é igual a nada, 10 é igual a muito forte. Memoriza essa nota aí, esse número agora. E vamos tomar uma respiração profunda. Inspirando, soltando o ar, soltando os ombros. Inspirando novamente expirando e sentindo o seu corpo relaxando, sentindo-se presente aqui, agora, nesse momento. Você vai pegar agora dois dedos e vai começar a dar batidinhas com a ponta dos dedos, gentilmente, pelos pontos que eu vou te mostrar e vai repetir comigo as frases que eu vou falar. Você pode repetir em voz alta ou apenas mentalmente, tá bom? Então, batendo com a ponta dos dedos, entre as sobrancelhas, repete comigo o seguinte. Eu estou sentindo toda essa ansiedade, toda essa tensão. Do lado do olho, esse medo sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Embaixo do olho, eu não consigo parar de pensar sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Clavícula. Mas agora eu me dou permissão para relaxar. Sobrancelhas, toda essa preocupação que eu sinto sobre o mundo, sobre mim mesmo, do lado do olho, eu libero e deixo sair. Embaixo do olho, porque eu me amo, eu me aceito, clavícula, eu me perdoo, eu sou grato por tudo na minha vida. Entre as sobrancelhas, eu estou sentindo todo esse estresse, esse medo, essa tensão sobre o mundo. Do lado do olho, simplesmente, não parece certo tudo isso que está acontecendo. Embaixo do olho, todos esses problemas do mundo, clavícula, tudo isso me estressa muito. Entre as sobrancelhas, toda essa preocupação... Do lado do olho, toda essa ansiedade, esse medo. Embaixo do olho, sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Clavícula, sobre tudo que está acontecendo com as pessoas no mundo. Entre as sobrancelhas, eu preciso me preocupar com tudo isso. Do lado do olho, se eu não me preocupar, quem vai? Embaixo do olho, como que tudo isso pode se resolver Clavícula, nada vai mudar se eu não me preocupar. Entre as sobrancelhas, nada vai mudar se eu não me estressar. Do lado do olho, eu tô tão sobrecarregado com isso tudo. Embaixo do olho, eu me sinto paralisado de medo, só de pensar em tudo o que está acontecendo no mundo. Clavícula, todo esse estresse. Esse medo, essa tensão, essa ansiedade entre sobrancelhas. Como seria liberar tudo isso agora, do lado do olho? Como seria começar a relaxar embaixo do olho? Como seria liberar essa preocupação? Talvez a minha preocupação com tudo isso não vá mudar nada. Clavículo. E quando eu relaxo, eu ganho clareza a respeito do que fazer. Entre as sobrancelhas, eu posso mudar o mundo. Do lado do olho, eu posso fazer isso de um lugar de paz. Embaixo do olho, liberando e deixando sair todo esse estresse do meu corpo. Liberando e deixando sair isso de todo mundo. Clavícula, eu libero e deixo sair tudo isso agora. Eu quero que você continue batendo aí os dedos gentilmente entre as sobrancelhas. A gente vai um pouco mais profundo agora. Eu quero que você foque no problema específico que está te perturbando mais agora. Quando você pensa nesse problema, quando você pensa no mundo inteiro, eu só quero que você pense sobre isso enquanto eu te conduzo, fazendo essas batidinhas com a ponta dos dedos, gentilmente pelos pontos. Foca naquilo que está te incomodando mais agora, tá bom? Do lado do olho, você viu algo nas mídias sociais ou nos noticiários que está te preocupando? Esteja presente com esses sentimentos aí agora, embaixo do olho. Pensa no que está que te incomodando mais. O que, que você viu, ouviu, o que, que você pensou e você sentiu sobre isso? Como isso faz o seu corpo se sentir quando você pensa nisso? Clavícula, esteja presente para essas sensações, para esses sentimentos, essas vozes aí dentro de você. E a cada batidinha que você faz com a ponta dos dedos, você começa a liberar e a deixar sair todo esse estresse, esse medo, essa ansiedade. E ter sobrancelhas E nota como que você se sente sobre esse problema. Enquanto você faz o tapping, são essas batidinhas... Você relaxa cada vez mais e mais. Do lado do olho, nota que você se importa com a situação. Você pode pensar sobre isso, você pode escolher gerar mudanças sem estar fisicamente estressado, sem estar emocionalmente estressado. Embaixo do olho, nota como que você pensa sobre esse problema e como que você relaxa e libera e deixe sair, o problema está lá, mas agora você está encontrando um lugar de paz. Experimente a paz. clavícula pensando nesse problema como um desafio, libere e deixe sair. Encontre clareza sobre tudo o que você quer, o que você quer fazer. desse lugar de paz, você pode criar as mudanças que você quer no mundo e na sua vida. De volta ao ponto das sobrancelhas. Repete comigo agora. Eu escolho relaxar. Do lado do olho. Eu escolho liberar e deixar sair todo o estresse sobre o mundo. Embaixo do olho. Eu posso relaxar e ainda assim gerar mudanças. Clavícula, Eu me sinto empoderado para agir melhor agora. Entre as sobrancelhas. E ao invés de me sentir paralisado de medo, do lado do olho, eu me sinto mais confiante. Eu posso fazer o bem para mim e para o mundo. Embaixo do olho. E quanto mais eu relaxo, clavícula. Mais eu confio que tudo vai ficar bem. Que tudo vai passar. Agora segura o teu pulso e respira fundo. Solta o ar dizendo, paz. se pensa num momento na sua vida, onde você experimentou muita alegria e muita paz. Segurando o seu pulso, esteja lá agora. Veja, ouça e sinta essa alegria e essa paz pulsando aí dentro de você agora. Isso. Muito bem. E respira fundo outra vez, soltando o ar e dizendo paz. E você pode soltar o seu pulso. E agora volta a se concentrar aí no seu corpo. E nota como é que você se sente nesse instante. Quanto que é aquela nota de 0 a 10 agora? Qual é a mudança nessa nota? E qualquer mudança nessa nota significa que você está seguindo na direção correta. Se, por algum motivo, seu nível de estresse, de medo, de ansiedade, de angústia ainda é maior do que aquele que você gostaria, continue praticando esse exercício. E enquanto você faz o tapping, que é essa batidinha com a ponta dos dedos, pensa sobre o que, é que ainda está deixando você nesse nível de estresse, de tensão, até você liberar e deixar sair tudo isso. Nesses poucos minutos de exercício, você reconheceu o estresse que você estava sentindo, o medo, você mudou o seu estado corporal, seu estado mental, para sentir mais relaxamento, confiança, calma. Você começou a liberar o estresse, o medo, a ansiedade para se sentir mais capaz e com mais esperança. Você está mudando o mundo a cada batidinha com a ponta dos seus dedos. Muito bem, parabéns por isso. Continue assim e pratique e veja como que isso vai mudando Vai transformando a sua vida. Aproveita também para compartilhar esse exercício agora com todo mundo que você conhece. Assim você ajuda o mundo a experimentar ainda mais essa paz. Grato pela sua participação. Eu sou Rogério Peixoto, do site Paz.com.br. Sou terapeuta holístico, analista corporal. Eu ajudo pessoas a experimentar a paz. Até o um próximo exercício. Experimente a paz.